Olá, Evandro Azevedo aqui, tudo bem? Você já ouviu falar sobre neurovendas? Isso mesmo, é uma técnica nova em que a gente reúne as técnicas de vendas já consolidadas com conceitos da neurociência. E o que é que isso faz? Você vai me perguntar, para que, que serve isso? Serve para te ajudar a ser um profissional de vendas melhor, para vender mais, mais rápido e também para ajudar o seu cliente a comprar melhor. Mas do que é que nós estamos falando? Você não faz a mínima ideia, né? Pois bem, utilizamos alguns conceitos da neurociência que estuda o cérebro, a nossa mente, o nosso comportamento e inserimos isso nas técnicas de vendas. Então é comum que a gente utilize gatilhos mentais, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que são técnicas para que você acelere o processo de tomada de decisão do seu cliente, sempre de forma ética, você pode estar inserindo nas suas técnicas de vendas comportamento humano, ou seja, linguagem corporal, a linguagem não verbal, aquilo que a pessoa te transmite, aquilo que ela fala para você sem nem mesmo abrir a boca, as microexpressões faciais que a gente demonstra de forma inconsciente o que está pensando, o que está sentindo e onde uma pessoa bem treinada pode fazer uma leitura disso tudo e compreender muito mais do que o cliente está dizendo, veja bem, eu não estou falando só de discernir se o cliente está mentindo ou não, é muito mais profundo do que isso, tá? é compreender se aquele momento é o um momento adequado para aquela pessoa te atender, falar sobre aquele assunto, é compreender se essa pessoa realmente é, precisa desse produto ou não, compreender a motivação que ela faz ela comprar esse produto, esse seu serviço, é muito mais profundo te ajuda a contornar objeções por compreender tudo isso, compreender essa mensagem, ter mais confiança, respeitar o limite do seu cliente, muitas vezes precisa de um tempo para pensar, precisa consultar uma outra pessoa. Então, esse pacotão de informações é que a gente traz e rotula ele como neurovendas, ou seja, uma técnica de venda focada também na parte neural, na parte neurológica, na parte emocional do seu cliente, na parte da mente do seu cliente, onde você consegue tocar ali em pontos sensíveis e ajudar ele a fechar um bom negócio de maneira mais rápida e melhorando o seu faturamento. OK? Eu quero te convidar para uma palestra sobre esse tema no dia 28 de agosto no Instituto Gene em Blumenau a partir das 19 horas. Vem comigo e você vai conhecer um pouco mais esse universo e já vai levar alguns exemplos práticos para você aplicar no seu negócio no seu dia a dia de venda, na sua empresa e fechar mais vendas, mais rápido e atendendo melhor o seu cliente, tá bom? Mais informações nesse link aqui embaixo. Um abraço. E não esqueça, o mundo é de quem faz.